Roberto, Maceió, Alagoas. Minha terra, hein, Roberto? Essa galera aqui, pessoal, são todos criadores de Curió, da mais alta categoria. Direto no canal Pássaro Eletrônico, é um prazer muito grande recebê-los aqui. Quero falar com você também, meu amigo. Eu queria conhecer um pouquinho desse grande criador que está aqui do meu lado. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua genética, daquilo que você cria. E falar um pouquinho da sua, da sua história no mundo dos criadores aí. É, meu nome é Roberto, do Criatório Atlântico Norte, lá em Alagoas. É, a minha base genética é o que? Maçai, Euros, Big Bang, Palestina, que todo mundo tem coisa do Dima, né? É assim, eu sou um criador, comecei a criar, passarinho, desde criança, agora no mundo do Curió eu comecei em 2001, e estou aí muito feliz É uma família, eu chamo o pessoal do Curió Família do Curió é, Nessa festa maravilhosa da Paeja Que fantástica Já terceiro ano que estou por aqui Só tenho a agradecer a todos vocês E deixa eu te falar, rapaz Será da minha terra, Alagoas, né? Ah, e como é que está hoje lá no Nordeste lá, Mais específico lá para o lado de Alagoas Como é que está lá é, A desenvoltura no mundo dos curiosos Fala para mim aí é, O Nordeste tem essa, ainda tem uma barreira sobre o Curió Praia Clássico mas antes que não existia hoje já tem 50% do Curió Praia Clássico porque o que, é que acontece o pessoal hoje é muito regional é, Maceió, Maceió tradicional Recife, Goiano mas hoje em dia já mudou tem o um evento da Liga dos Campeões que está mudando o mundo do Curió Praia Clássico então a gente está com muita expectativa muita genética boa no Nordeste muitos criadores com resultado então esperamos que cada dia desenvolva mais e quais são os criadores que têm se destacado lá pro lado do nordeste assim você conhece aqui alguns criadores que na sua maneira de entender tem se destacado lá ah, tem, tem tem o criatório pé de Quento, salvador tem o criatório é, Morada dos Praias, também em Salvador. Tem o criatório é, do, do Alessandro, em Sergipe, que está dando muito resultado. Tem o criatório é, Ópera, em Palmeira dos Índios, Alagoas. E tem vários criatórios que estão tá dando resultado. Tem o criatório Flauta Mágica, em Maceió, do Amigo Mauro. Muita coisa boa. E aí tudo na área do Praia Clássico Tem, na Praia Clássica e do Regional. Eles hoje já dividem aí. Os encartes, estão criando o Praia Clássico também. Mas o Praia Clássico também está se destacando lá? Destacando muito, muito. De modo geral, no Nordeste é um peso. Pô, bacana, bacana. Eu fico muito contente em saber disso, né? A gente, tem, a gente tem visto né? os criadores, de um modo geral, se destacando no Brasil inteiro, né? Diga-se de passagem, né? Com certeza. Eu falo assim que o Praia Clássico é um dólar. No mundo inteiro o dólar, né? E o Praia Clássico é no Brasil inteiro. Porque é o Curio. É, fantástico por eu, praia clássica Muito obrigado aí pela sua entrevista Aqui pro nosso canal tá? É um prazer muito grande estar tá te conhecendo aqui Pra mim fica esse registro aqui Fica muito bom Tá bom meu amigo, muito obrigado Eu que agradeço a oportunidade de poder falar E um abraço ao pessoal do Nordeste aí Um abraço, valeu, obrigado Filos.